E tem a treta também da própria aquisição da Tijan Blizzard, né, Paulo? É uma oh, briga feita. Sim, eles estão brigando com, com unhas e dentes aí para evitar que a Microsoft consiga concluir essa, essa aquisição, com medo de perder o monopólio sobre Call of Duty, com medo de perder o monopólio sobre. E, e, ter, ter jogos, uh, a Microsoft até se adiantou aí algumas vezes, falando, não, gente, uh, vai ter Call of Duty na, na Game Pass, vai ter Diablo, Warcraft, vai ter... Uh, uh, todos os jogos que vocês estão muito ansiosos aí, você vai poder jogar de graça, de graça, né? Vai poder jogar direto no Game Pass, que é um dos serviços mais lucrativos para a Microsoft no momento. Então a, a, a Sony com ela, ela brigando em múltiplas múltiplas frentes, uh, eu acho que eles. Pô, eles pegaram o, o VR mais atualizado no momento, o, o, um, um hardware de muita qualidade e estão atribuindo a uma pool de jogadores, a uma porção, uma demografia de jogadores tão pequena, tão exclusiva, que eles podem estar tá, matando uma plataforma inteira antes mesmo dela conseguir, sabe. A, a, a, a sair direito e levando com essa plataforma vem um montão de games, né? Então uhum. eu cruzo os meus dedos, eu, eu, eu, eu torço com toda a vontade que essa, esse, uh, esse, essa, os uh, uh, uh, uh, portes que a Sony está lançando para PC incluam uhum. esses jogos VR também. Eu espero que daqui a um ano talvez a gente consiga